Ei, você aí, me conta, você vai aqui surtar nessa quarentena? Eu já, confesso. Eu preciso sair! Eu preciso gente. Eu vou te ensinar uma técnica que se chama acalme-se. Cada letra é uma dica, é um passo. Então, no fim das contas, você vai ter oito passos para aprender a lidar melhor quando você começar a sentir que a sua respiração vai ficar um pouco mais ofegante, dá ataque cardíaco, o coração acelera, dá aquela vontade de sair correndo pela porta. primeira dica é aceita. Já ouviu aquela frase? Aceita que dói menos? A gente precisa aceitar que a gente está ansioso e não ignorar. Aceita e sente. Você tá ansioso e você tem motivos para estar tá ansioso. É super normal. Afinal, como é que vai ser daqui para frente? Ninguém realmente sabe. A segunda dica. Contemple, para, olha ao redor, procura alguma coisa, geralmente quando a gente está ansioso os pensamentos ficam muito acelerados dentro da sua cabeça, quebra o loop, para, respira e olha ao redor, muda o cômodo, sai do quarto, sai da sala, vai lá para fora, volta, muda o cenário. E aqui vai uma dica dentro desse contemple, procure ao seu redor um motivo para estar grato, sim tem motivo aí pra você agradecer. Nem que seja ter acordado, estar bem, poder comer alguma coisa. Nem que seja assistir aquela série que você gosta, né? Ou poder jogar o seu jogo que você também super curte. Você já grava. Terceira dica, haja com a sua ansiedade. Quando a gente fica ansioso, além de ficar com o pensamento muito agitado, a gente automaticamente fica muito agitado. Se você tá na TV, você vai querer ficar passando de canal em canal. Se você tá ouvindo uma música, aquela playlist, você não consegue dar conta nem de escutar uma música inteira. Ou se você tá comendo, a tendência é que você coma mais rápido. A minha dica aqui para você, respira mais uma vez, não pare o que você tá fazendo, mas faça isso com mais calma. Preste atenção nos detalhes, veja o que você tá fazendo. Aja com a sua ansiedade, não deixe que ela te roube alguns momentos. Assista com mais calma aquilo que você está vendo, preste atenção nos detalhes, escuta a música, sente o ritmo, olha para a letra. Se você está comendo, para, respira, come mais devagar, converse com alguém. Terceira dica, libere. Respira fundo, faz um exercício. A melhor coisa que você pode fazer é liberar um pouco dessa energia. Levanta um pouco do sofá, faz um exercício, alonga, respira fundo libera essa energia que está dentro de você e você vai se sentir um pouco melhor também. Próxima dica é mantenha isso. Sabe esses passos anteriores? Mantenha eles, continue fazendo, aceite, contempla, haja com a sua ansiedade e libera essa energia que está aí dentro. Examine os seus pensamentos. Sim, Veja o que, que você está pensando, o que está que passando na sua cabeça, o que está que te preocupando. Cuidado com o que você está assistindo ouvindo. Não fica o um dia inteiro só vendo jornal ou ouvindo notícia ou procurando notícias a respeito disso. Cuidado com aquilo que você está vendo e ouvindo aquilo que você está pensando. Isso pode fazer com que você se sinta mais ansioso ainda. Tenha em mente coisas que te podem trazer esperança nesse momento. Próxima dica é sorria. Hã? Pois é, isso mesmo. Se você conseguiu chegar até aqui pode dar um sorriso porque você tá conseguindo, você tá conseguindo controlar a sua ansiedade. Faça coisas que vai te fazer rir. Assista aquela série que você gosta. Marque uma um, uma conversa com seus amigos por vídeo chamada, final de semana, né? A respeito de tecnologia, você sabe como fazer isso. Jogue aquele jogo que você gosta, escute uma música para cima, alto astral. Ei, sorria. Você pode fazer isso. E por último, espere. Opa, como assim, espere? Sim, eu não posso te prometer que a sua ansiedade vai acabar, que você não vai mais sentir isso. Provavelmente você vai se sentir ansioso de novo, mas você sabe a partir de agora que você consegue sim controlar a ansiedade. Então espere e da próxima vez faça esse espaço de novo. Pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado a lidar um pouco melhor com a sua ansiedade e a entender que isso é normal nesse momento. Mas vamos confiar, daqui a pouco vai estar tudo bem. Vamos crer que vai dar tudo certo e a nossa vida vai voltar ao normal em breve. Beleza, é isso aí e, opa, peraí, não vai embora não. Antes, lembra de curtir e lembra de compartilhar esse vídeo. Se ele te ajudou, compartilha com alguém que você também sabe que está ansioso e que ele pode ajudar.